Olá, você está no canal Música do Brasil, vamos musicar o Brasil e não se esquece de deixar o like e se inscrever. E hoje nós vamos fazer o primeiro podcast do canal, o que vai ser sobre esse podcast, o que é a música e para que ela serve. É, Acompanhe até o final e vamos usar o Brasil e não se esquece de deixar o like e se inscrever. a música e para que ela serve é o tema desse podcast e acompanhe agora comigo. Eu sou Luiz Eduardo e acompanhe até o final. Um, é o tema desse podcast. Como eu já falei, é a música e o que para ela, porque ela serve. A música é um compilado de timbres, é, ritmos e a distância também acompanha. A distância se você estiver perguntando, ou gente, distância, a distância é, é tipo, se você tiver botar no som alto, não faça isso, não o viz, seu vizinho vai reclamar com você, mas tipo, se você estiver com, com um som alto e botar uma música ali, é vai acompanhar a distância, pois se você botar no som alto, Pode chegar, tipo, eu tô na Avenida Pedra, pra Avenida Diamante, que é uns 10 quilômetros dali. Aí poderia escutar um pouquinho, mas não tanto assim. Mas se botasse num som aí que só desse pra ouvir, é, tipo, no médio, poderia chegar, tipo, uns... 3km, mas se você botar um volume que não chega nem até a praça mais próxima de você, é a distância. Não vai ter. Vai ter uma distância pequena. Os timbres são. O. Um a voz, tipo assim, digamos. Tipo, eu tenho uma escaleta. Eu boto na última nota do lado. Esquerdo, aí vai ser o que? Grave, mas se botar do lado direito vai ser agudo Se você fizer isso com sua escaleta, você vai ver E se você fizer uma flauta, tirar todas as partes e pegar a que você pode assoprar Você vai ter a parte de baixo aberta, então o que você faz? Você deixar ela solta vai escutar um som bem bem agudinho mas se você botar a mão embaixo naquela parte o que vai ficar hum, menos agudo então se faça isso para você ver é que o timbre o timbre da flauta se, se é, faça isso se você quiser e agora vamos para os ritmos. Tipo, nós temos um. Ok, tem. Aí, tipo, bateria com guitarra. Aí. Aí você. pode escutar um ritmo. Tipo, o meu teclado dos primeiros vídeos, sabe? É nós. Estávamos alguns, ah, nós estávamos testando uns ritmos, eu não lembro se nós estávamos, mas se você for conferir lá, pode, eu, parece que eu estava. Aí você vai ver lá que isso são ritmos, mas são ritmos mesmo. É que são vários ritmos que tem que você. Pode até saber o que é ritmo, mas, mas, o que? Você pode ter um instrumento tipo, um... um instrumento tipo, uma guitarra, toca, assim, aí, aí depois pega a bateria, tum, tum, tum. Aí ficaria dan din din din din tan tan ponto dan din din din assim que ficaria ah isso é um ritmo e se você fizesse tipo com a bateria tum stat tum stat e com a guitarra... ginger ginging ging tum aí ficaria assim tum stat tum stat ging ging ging ging aí ficaria assim aí são exemplos de ritmos e como você já viu nos primeiros vídeos, é, ficou assim. É, temos vários ritmos que você pode até fazer na sua casa. Pode chamar alguém, não nessa quarentena, pode chamar seu pai, sua mãe. Se você quiser, estiver aprendendo aqui no canal, que você aprende tudo, é, você pode ter aprendido um pouco. Aí você pode chamar seu pai, sua mãe, pede pra ver os vídeos daqui do canal e vão aprender aí pedem para fazer uns toques aí não sei de cá é e vai fazer uns ritmos né uns ritmos legais que você pode fazer tipo tum ta tum ta e a guitarra tim tim tim tim tim tim tum ta tum ta tim tim tim tim aí ficaria assim Aí, é outro exemplo de ritmo, que você pode criar facilmente aí na sua casa, se você tiver um instrumento. Ou, você pode, se você não tiver condições de ter um instrumento, você pode é, aprender e depois poderia... É, poderia primeiro, se você não tiver um instrumento, não tiver condições, primeiro, poderia vir aqui no canal e visualizar os nossos vídeos. E depois, você se tivesse. Depois provavelmente poderia ter condições. É, você poderia visualizar é, o, os vídeos ou de novo, ou já, se você já aprendeu um pouco, você pode.. Tipo um instrumento que nós tocamos no canal, tipo um, um teclado, uma escaleta, ou uma flauta. Aí você, tipo, comprar, compraria um teclado uma flauta. Aí você poderia fazer vários ritmos na flauta. Fu, fu, fu. e no teclado. Dan, dan, dan. Fu, fu, fu. Dan, dan, dan. Ficaria assim. Para... Mesmo sendo instrumentos idênticos, idênticos mesmo, é você pode fazer ritmos bem, bem, bem diferentes mesmo. Então, visualize os nossos vídeos anteriores, se você, é, se você quiser, para poder aprender um pouco. E você é, pode, quando tiver condições, como eu já falei, aí pode adquirir. Aí você adquire seu instrumento e depois o, o que você faz? Pode visualizar os vídeos de novo, se você tiver aprendido, é, pode é, usar a aprendizagem que você teve com os outros vídeos. Então, isso que é a música nós temos também um compilado de timbres de ritmos que, que nós podemos falar depois, do, no, pro, no próximo vídeo. é Próximo vídeo poderá ter uma chance de sair nesse fim de semana, agora. Hoje é dia 6 de julho, 7, 8, 9, 10, 11... Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, dia, 11 ou do, dia 12, poderá sair um vídeo aqui no canal. Então, você acompanhou esse podcast e poderá sair a qualquer momento. Então, fique ligado no canal e se inscreva e ative o sininho para não perder nada desse canal para não perder um podcast, uma música que nós vamos aprender, nenhum vídeo, nenhuma live. Então fique é, ligado, como? Ativando as notificações e sendo inscrito. Então fique ligado nos vídeos. Se você quiser aprender, quiser um aprendizado melhor, você pode aprender aqui, no canal Música do Brasil. Obrigado por ter ficado até o final, deixa o like, se inscreva, vamos buscar o Brasil. E tchau, e fiquem com Deus.